Olá alunos, nessa aula trataremos das, dos conteúdos do módulo 2, da disciplina de administração de materiais e logística. Nesse módulo, trataremos da previsão de demanda, gestão de estoques e armazenagem. Né? Veremos os conceitos principais, as características da previsão de demanda, né? assim como as características do estoque, sua avaliação né? e a forma de armazenagem. Veremos como isso é importante para a gestão estratégica de uma empresa. Primeiro, a previsão da demanda, né, é ver qual a importância de você prever o quanto você vai demandar do seu fornecedor. Então, para o processo de distribuição ocorrer, como a gente viu no módulo 1, um, o processo logístico, vai depender muito da evolução da demanda dos produtos, ou seja, a demanda dos consumidores que vai desencadear todo o processo da logística e de administração de materiais. Então, é necessário você definir um plano de pedido com seus fornecedores, que, por sua vez, vão definindo o plano de pedido com seus fornecedores. Né? E assim você cria né? uma uma cadeia de suprimentos que vai ajudar a empresa a, a gerir bem o seu estoque, sendo que ela vai conseguir ter o mínimo possível de estoque com o máximo possível de efetividade. Né? Isso a gente vai ver com mais detalhes mais para frente né? Na, na no Just-in-Time na administração dos estoques. Então, as projeções de demanda são cada vez mais úteis na gestão estratégica da logística. Nessa projeções de demanda bem elaboradas e robustas, você consegue ter ganhos competitivos, econômicos e financeiros. Pode ser uma, uma forma de destaque entre o, os outros, as outras empresas que atuam nesse mercado. Então, se a empresa consegue entregar um produto ou um serviço com o maior valor agregado ao consumidor, é, no tempo desejado, da forma nesse, é, desejada, com a qualidade esperada, né, no tempo... Menor do que a concorrência, a, a empresa vai ter muito ganho financeiro e vai criar cada vez mais valor com esse consumidor. Mas para a gente ter uma previsão de demanda satisfatória para conseguir cumprir esses requisitos, a gente precisa de alguns pontos básicos. Né? É, o autor Post 2015 coloca alguns é, pontos primordiais. Primeiro, temos que saber o horizonte da previsão, que são os períodos que a gente vai fazer ela mediante aos objetivos. Então, dependendo da, do objetivo, se for um objetivo, por exemplo, estratégico, a gente tem que pegar um histórico de demanda um pouco maior, para a gente ter uma visão mais panorâmica. Quando se é uma decisão de objetivos menos estratégicos, mais do dia a dia, mais de demanda, então você tem dados é, mais detalhados, só que de períodos menores, com uma visão muito mais focada. O nível de detalhe dos dados. Aqui é interessante ter o máximo possível de detalhes do dados, mas os detalhes de acordo com o objetivo, que muitas vezes temos um objetivo e temos muitas informações, mas que não condizem com aquele objetivo. Então, primeiro traçar o objetivo e depois traçarmos o nível de detalhes necessário de dados. Por exemplo, uma empresa que vai lançar um novo produto ou estudando a localização de um novo supermercado, por exemplo, então, ela tem que fazer uma análise da, da previsão de demanda. Então, ela vai ver todos os consumidores daquela área onde, onde o mercado, por exemplo, vai se instalar, analisando o poder de compra, a predisposição para compra, que tipo de produtos compra, faixa escolar, faixa de renda. É, então, vários fatores vão, vão interferir nesse tipo de, de demanda de, de dados. Então, depende do objetivo da empresa, né, estratégico ou é, do dia a dia. O tamanho da amostra. Isso aqui também vai variar, né? É, quanto mais variáveis, nível de detalhe você precisar, mais elementos você vai precisar para a sua análise, para você conseguir inferir o, o resultado que você tem naquela amostra para a população. O controle das previsões. Isso é um outro fator muito importante, porque as possíveis, é, são, são necessárias, muitas vezes, possíveis revisões para você ajusta, ajustar a realidade daquele momento. Né? Você faz uma previsão de demanda, né, para determinado período de tempo, porém, nesse meio tempo pode acontecer algumas coisas, pode acontecer guerra, pode acontecer pandemia, pode acontecer algum erro de algum fornecedor, alguma incapacidade de fornecimento, então você tem que readequar essa previsão de demanda. Então, por isso é necessário esse controle, para ele fazer os possíveis ajustes para sempre todas as informações corresponderem à realidade daquele momento. Depois, o grau de estabilidade, que também é muito importante, né, tem produtos com demanda mais estável e produtos com demanda menos estável. Né, produtos com demanda mais estável, por exemplo, são produtos de, de primeira necessidade, como alimentos principais, né, arroz, feijão, sal, né, e produtos é, mais instáveis, são aqueles produtos mais sazonais, que uma variação na inflação ou algum, algum problema logístico afeta muito mais a obtenção desses produtos, como, por exemplo, automóveis. Então, é, a previsão de demanda para eles deve levar em consideração essa sazonalidade. Né? Por exemplo, teve uma inflação, não vai mudar muito o consumo de sal das pessoas. Ela vai continuar consumindo aquela mesma quantidade de sal. Porém, o consumo de automóveis vai mudar completamente. Então, se tem uma alteração na, no, nos preços, a pessoa pode deixar de comprar um automóvel ou esperar um pouco mais para a sua troca de automóvel. Depois, o planejamento organizado que é estabelecer e fixar uma metodologia e os critérios, né, para sempre, em cada previsão de demanda, você ter os mesmos dados, só que atualizado com aquela realidade. Não ter variáveis englobadas em um período e não englobadas em outro. Né, que Isso vai causar conflito do, dos dados né, e vai prejudicar toda a sua previsão de demanda. Então, esses são os fatores principais, os requisitos básicos para uma previsão de demanda satisfatória. E a previsão de demanda, ela apresenta dois métodos básicos, os métodos qualitativos e os quantitativos. Métodos qualitativos, né, que é quando os gestores de posse dos dados, eles fazem processos mentais, né, de julgamento sobre os possíveis desdobramentos e as ações que eles podem é, incorrer de acordo com aqueles dados. Eles vão definir as provável, os prováveis cenários futuros, né, para tomada de decisão sobre a demanda. Né, para assim poder fazer os seus pedidos. Já nos métodos quantitativos, né, você vai utilizar dados históricos da própria empresa, né, é, com a elaboração de planilhas eletrônicas, e nessas, através delas, você vai conseguir ter gráficos elucidativos para do padrão de demanda para cada estudo. É, muitas empresas, com um pouco mais de recursos conseguem ter é, aplicativos, né, programas de CRM, para auxiliar nessa previsão de demanda. Ela, a, o próprio sistema faz todo esse processo, né, analisa todos os, os picos de demanda, analisa todo o padrão de demanda e consegue fazer a melhor sugestão né, de, de, do cenário para a empresa poder se programar melhor. Né, algum, alguns programas até conseguem inser, é, que sejam inseridos sazonalidades, né, que são aqueles períodos de determinados produtos que têm mais ou menos demanda. É, depois, a dessa questão da demanda, vamos para a gestão dos estoques, né? Conseguimos entender um pouquinho sobre a demanda, vamos ver como funciona um pouco sobre a administração do estoque. A função do estoque, como a gente até viu no, no módulo 1, é maximizar o uso dos recursos envolvidos na área logística, ou seja, você otimizar, gastar o mínimo possível para você conseguir obter o máximo de margem possível, o máximo de resultado possível. Só que o grande desafio, como a gente também já viu, são manter os níveis mais baixos possíveis e prover a disponibilidade desejada pelos consumidores. Ou seja, você conseguir é, alinhar, manter um nível bem baixo de estoque com uma disponibilidade que satisfaça e crie valor para o consumidor. Teve uma visão ultrapassada que manter esse estoque elevado seria é, o ideal para você conseguir comprar e produzir lotes mais econômicos. Né? É, isso, até no nosso dia... É, muitas vezes não faz muito sentido. A gente acha uma promoção no mercado e compra tudo que, que puder daquilo né, e guarda na casa. Só que o espaço na casa é limitado, é, é, custa alguma coisa. Então, você vai deixar de comprar algumas, algumas coisas para colocar aquelas outras coisas. Né? Então, você desregula né, o seu estoque. Agora, se você tiver um bom planejamento, você consegue manter o mínimo possível de estoque e fazendo as, as reposições de forma mais estratégica. Agora, os tipos de estoque. Né, vimos a importância do estoque, agora quais são os tipos de estoque? Primeiro, há uma xerifada de matérias-primas, né, que é o um material que vai receber o processo de transformação dentro da fábrica. Então, aquele material que você entra, são os insumos ou inputs, como são chamados também na literatura, que vão receber o processo produtivo, né, que vão ser transformados no produto final, ou, vão, ou são produtos prontos também, que vão compor o produto final, como, por exemplo, uma montadora de automóveis. Ela tem todos os produtos já prontos, que ela é, monta para se tornar o produto final, que é um automóvel pronto. Vamos mostrar ele fala de materiais auxiliares, que é o um material que ajuda e também participa da execução e transformação do produto. Porém, ele não se agrega àquele produto. Por exemplo, as ferramentas e maquinário utilizado no processo de produção automotiva. Né, aquelas ferramentas não vão fazer parte do produto final, mas estão ali e auxiliam. Né, a produção dele E elas também têm um estoque específico Outro estoque específico Almoxerifado de manutenção né, Que são as peças de apoio à manutenção dos equipamentos e edifícios né? Por exemplo, uma lâmpada né, Tem que ter um estoque de lâmpada Para não faltar no ambiente de trabalho é, vassoura, rodo, né, os produtos de limpeza Tudo que auxilia na manutenção Almoxerifado intermediário Que são as peças que vão é, Estão em progresso de fabricação ou em subconjuntos que vão compor o produto final. Então aqui são as peças que vão entrar nesse processo de fabricação, né? Por exemplo, na indústria automo automobilística, né? Esse estoque pode ser, por exemplo, de suspensão, de sistema de suspensão de carro, ou motor pronto, né? Que ele espera o carro passar ali o monobloco dele passar ali pela estreia de produção e aquelas peças vão ser encorpadas nesse produto. Depois, almoxerifado de produtos acabados, que são os produtos prontos, embalados, que, estão, é, que vão ser enviados aos clientes. Eles estão só ali esperando né, a, a ordem da, da logística para serem entregues. Né, muitos já estão até vendidos, né, que a gente vai ver até no, no, no just in Time, agi, ainda nessa aula. É, dado o conceito dos estoques, agora a, a questão da armazenagem, que é muito estratégica também na empresa, que o objetivo principal dela é que seja minimizado esse processo de armazenagem. Então, na administração dos estoques, né, que é a armazenagem, você tem que diminuir o máximo possível esse espaço. Né? É, estoque, quanto menor possível, como a gente viu, significa redução dos custos totais de armazenagem. Então, a armazenagem dos produtos finais, acabados, ou do processo produtivo, é muito estratégico. E as empresas têm que buscar minimizar esse espaço, porque espaço é uma coisa cara, né, espaço você tem que ter a localização, você tem que ter um, um amplo espaço para armazenamento, você tem que ter espaço para manobras do, dos veículos de, de transporte desses materiais, então tudo requer custo, pessoas especializadas para manipular esses materiais, então tudo requer muito custo, então quanto mais você conseguir minimizar esse espaço, né, maiores vão ser as possibilidades de maior lucratividade. Muitas empresas ainda batem o pé né, e justificam a existência de um espaço físico bem grande, né, para diminuir custo de operação total, para evitar algum retrabalho, caso tenha devolução de clientes, ele já ter uma quantidade grande de produtos ali, né, para conseguir atender melhor essas demandas. No entanto, com a modernidade, com o advento da tecnologia de informação, nós temos algumas alternativas muito interessantes. A primeira delas, Just in Time, né, que vocês... É, podem ver na literatura, é uma alternativa muito interessante, foi muito bem sucedida na década de 70 e 80 no Japão, depois foi mais difundida pelo mundo. que é, Ela busca que os materiais estejam disponíveis no processo de fabricação na hora exata que eles vão ser utilizados, né, e tudo isso puxado pela demanda. Então, é, a previsão de demanda bem feita vai fazer a, essa previsão dos pedidos, e aí você faz a previsão de pedido para os fornecedores, para eles terem ali, né, para você ter na, no seu processo de produção, na sua esteira de fabricação, todos os componentes necessários para a produção daquela previsão, no tempo certo, na quantidade certa, sem ter é, muito estoque de sobra. Então você tem o mínimo possível de estoque, você terceiriza esse estoque, então você tem que ter uma relação muito bem ajustada com seus fornecedores, que a gente vai ver no módulo 4, que é a rede de cadeia de suprimentos. Outra opção é o cross docking, que é muito utilizado pelas grandes empresas, pelos grandes varejistas, que ao invés de um caminhão chegar no centro de distribuição, descarregar toda a produção cada, de cada fornecedor, depois vem os caminhões específicos para cada região e carrega com aqueles produtos e leva né, algum tempo depois. No cross docking isso é cancelado, né? o estoque é mantido o mínimo possível, então as mercadorias chegam no caminhão, já descarrega desse caminhão para o segundo caminhão né? e vai direto para o seu ponto de consumo final. Então, isso agiliza muito as entregas. Como a gente vê hoje, as grandes redes de varejo conseguem entregar um tempo muito antes do previsto um tempo muito mais rápido que há 5, 10 anos atrás. É através desse processo do cross-docking. Então, a outra parte muito importante desse módulo é a avaliação de estoque que o objetivo é propiciar as informações exatas para serem utilizadas é, de, de forma estratégica. né? As matérias-primas e produtos de estoque estão, que estão sob responsabilidade da empresa. Os métodos principais. Temos aqui os três principais para você avaliar o estoque e depois temos um método principal para você avaliar sobre a importância do estoque. Então, aqui é a avaliação monetária e depois a avaliação de importância. Vamos aos métodos. O primeiro... FIFO ou PEPS, que é primeiro a entrar, primeiro a sair. Aqui a baixa dos produtos no estoque é feita por ordem de entrada do material na empresa. O primeiro que entrou é o primeiro que sairá. Isso não quer dizer literalmente que o primeiro produto que você comprou é o primeiro que sairá. Isso é em relação ao valor do estoque, a baixa que você vai dar. Exemplo, você tem uma conveniência e você comprou ontem uma cerveja para ser vendida a 4 reais. No dia de hoje, você comprou outra cerveja para ser vendida a R$ 6,00. E hoje, você vende, vende uma cerveja. Então, a baixa no seu estoque vai ser dada em uma unidade de R$ 4,00. O primeiro lote que entrou vai ser o primeiro lote que vai sair. Já no método LIFO ou EPS, que é o último a entrar, primeiro a sair. Também a baixa é feita por ordem de entrada do material, só que o último que entrou vai sair primeiro. Ou seja, você tem... Você comprou ontem uma de 4 reais e comprou hoje uma de seis. E no dia de hoje você fez uma venda. A baixa que será dada no estoque vai ser uma unidade de R$6,00. É, esse método é muito utilizado em países que têm uma alta inflação, até para a empresa ter uma noção melhor de quanto vai ser o custo, de quanto vai ser o custo, né? E quanto ela vai poder vender esse produto. Para ela ter uma maior é, noção da lucratividade que ela vai poder retirar daquilo ali. Só que isso... É uma, é uma ferramenta não permitida é, em relação à, à declaração de imposto de renda da empresa. É que quanto mais a empresa fazer o EPS, o, né, o último 500 o primeiro que sai, ela vai estar tá atualizando o seu valor de, de, de, de estoque. Então, estoque, o custo da mercadoria vendida, vai ser cada vez maior. E o custo cada vez maior diminui a lucratividade quando você faz a, a DRE. E com isso, diminuindo a lucratividade, você diminui a taxação de imposto de renda. Então, isso é uma forma proibida, né? é só para é, realmente controle de estoque, quando, principalmente quando as empresas enfrentam é, uma inflação muito grande. A outra alternativa é o custo médio, que é a fixação do preço médio entre todas as entradas e saídas. Então, você teve uma compra de 4 reais, uma compra de 6 reais e fez uma venda. Então, você vai somar o 4 com o 6, dá 10, e divide por 2, é 5 o seu custo médio. Então, abaixo no estoque vai ser de a Outra forma de, de avaliação de estoque, agora uma forma de importância, é a curva ABC, que é o princípio de Vilvretto Pareto, né, de, de 1897, que fez um estudo numa pequena cidade na Itália, sobre, na Itália, sobre distribuição de renda. E ele percebeu, que a renda era dividida de uma forma 80-20, ou seja, 20% da população detinha 80% das riquezas, enquanto 80% da população detinha apenas 20% das riquezas. Então, esse foi um princípio muito inovador e foi difundido para várias outras atividades, para determinação do grau de importância das coisas. Na área da gestão logística, foi para a parte de, de, de clientes, para você categorizar seus clientes e principalmente para a parte de gestão de estoques. Então, na gestão de estoques, como funciona? Os itens de classe A são os itens mais importantes, que são 80% do valor monetário total né? e, no máximo, 20% dos itens. Então, essa é a média. Então, eles são os itens de maior importância, os itens que você não pode deixar faltar, os itens que vendem mais, os itens que dão mais lucratividade. Os itens de classe B são itens intermediários, né, que você vai mexer com ele só depois que já tratou todos os problemas e demandas dos itens de classe A. Ele representa, em média, 15% do valor monetário total do estoque e, no máximo, 30% de todos os itens. Depois, temos os itens de classe C, que são é, os itens de menor importância. Depois que você trabalhou já com todos os itens, né? É, você, vai, você vai ter uma margem um pouco maior de tempo para lidar da melhor forma possível com esses itens. Né? Eles, tão, é, eles correspondem por mais de 50% dos itens, então, você vai ter tempo e itens suficiente para você é, trabalhar. Você não precisa resolver de imediato um problema dele, porque vai sempre ter em estoque né? a maioria dos itens e que não correspondem tanto à lucratividade assim. Então, esse foi o conteúdo do módulo 2. Né? Espero que tenham um, um bom proveito e deseja a todos um ótimo estudo.